E aí Guerreiro, e guerreiros Soldado aqui, novamente trazendo para vocês mais um vídeo, só que hoje eu, eu vim falar desse vídeo que eu não vou roletar nessas caixas porque eu sou um banana, porque eu sou um covarde, que não tenho coragem de falar que o Crossfire está ruim que não vale a pena você colocar ZP neste momento, nessa fase que o Crossfire está, e que eu tenho medo de perder parcerias e a mamata que eu tenho. Faça me o favor, né? Olha, gente, é cada coisa que eu escuto aqui que vocês ó, vou te falar quantas e quantas e quantas e quantas vezes eu já falei aqui para vocês, já falei que o jogo tá ruim, já falei que quem tá tomando disconnect da rankes já falei que tá cheio de hack, já falei tanta coisa aqui, já lutei tanto pra esse jogo melhorar. E ainda tem, tem pessoas que têm coragem de vir aqui, o cara acho que nunca veio no canal, sei lá, do nada, começa a escrever um monte de baboseira, aí o cara escreve babando, assim, porque não é possível, cara. Não é, não é possível, não é possível, não é possível. Quem vocês que conhecem aí, vocês que já são do canal, até me perdoa por estar tá fazendo essa coisa, mas eu tenho, eu tenho que falar, porque tem uns caras aí... Tá muito grande. Tem uns caras aí que é meio sem noção. Tem uns bonecos que é boneco ao extremo. Vem falar um monte de coisa aí que não sabe. Não sabe nem a história do canal. nem A gente começou aqui e a gente não tinha nada. Então, se a, gente foi, se a gente tem alguma coisa aqui hoje, foi né por luta, por, por guerra e por correr atrás. Então, é, sempre vem um ou outro criticar, falar coisa que não sabe. E, enfim, mas é. é é bom responder essas criaturas gente eu não tenho medo já falei aqui deixar bem claro que eu não tenho medo de perder parceria porque até mesmo se a gente não tiver parceria das 8 a gente dá um jeito de ter a caixa para roletar tem os patrocinadores tem o Zé que ajuda a gente de um jeito ou de outro a gente vai ter coisa para trazer conteúdo é claro com a parceria com a empresa a gente tem mais né tem mais acessórios, tem mais, vamos dizer assim, tem mais recursos. Mas se, se vier o caso de eu perder a parceria um dia, por N motivos, a gente vai dar um jeito de trazer conteúdo para vocês. Então, para você aí, o oh, chupabicho bicho, aqui, não sabe de nada, eu falo um monte de, de coisa que... Não sei da onde vocês tiram, eu não sei que vocês vão estar assistindo, que só Deus, tá? Então... Fique tranquilo, meu querido. O jogo tá ruim, o jogo tá bugado e não vale a pena pôr ZP. Se você pôr ZP, se você quiser, o dinheiro é seu. E lembrando também: que ZP rápido e fácil ficar na hora se demora, se complicação. O link tá aqui na descrição. É o nosso querido amigos Zé Louco. Além de ele vende cash pra qualquer jogo. Ó, aqui no vende jogo pro, pro, pro, pro Free Fire, pro Zula, pro PUBG, qualquer, qualquer cash pra Steam. Só chegar lá e falar no Zé e ele diga. É assim aí, ó. Ó. ó. Entendeu? Ô Pai do eu sei que vocês estão aí, vocês são boneco, que é top, boneco, mostre eixo, tá? Sempre no canal, eu sei que vocês querem ver conteúdo, então me perdoem, tá, gente, por esse, esses, esses minutos perdidos aí no porque é perdido, infelizmente, mas a gente tem que falar algumas coisas aqui, porque senão virar bagunça, tem que colocar a casa em ordem, tá? Mas é isso aí. Pessoal, nós estamos roletando hoje na Caixa Noel, a caixa que chegou do nada, simplesmente aparecendo no mercado negro, a Caixa Noel, né, que é uma das caixas aí, uma das novidades deste mês aí do, de dezembro, né, especial de dezembro, especial de Natal. Só que ainda não é o conteúdo inteiro de dezembro, tá? Deixando bem claro que agora eles podem, ter um recurso novo, que o Jean falou, que eles podem adicionar as caixas do, do mercado negro sem precisar fazer manutenção. Então, a Caixa Noel foi uma dessas lições que apareceu aí. tá E o Conexão ainda vai vir, tá bom gente? O Conexão ainda vai vir é, durante essa semana ou a outra. Ainda vai vir o Conexão falando sobre o conteúdo que vai vir no Crossfire no mês de dezembro. Fica tranquilo, tá bom? Lembrando que só está tendo uma atualização no mês, tá? Adição de caixas e outras coisas eles podem colocar sem fazer atualização, entendeu? Então é isso. Nessa caixa de noel, soldado, o que que tem? Nessa caixa noel, nessa caixa noel tem a katana noel, tem a MK, né? Que é uma, uma pistola lá que dói. E a nossa querida AKM, né? AKM, padrão, aquela AKM sem nada, sem scope, AKM de madeira, aquela AKM, né? para fazer aquela, aquela gameplay. Então, a gente tá, tá nessa luta, nessa captura de pegar a AK. Vem que... Eu, eu não tô ganhando nada. Então, vem que vem. Vem, neném. Vem que eu quero AK que o boneco não tem. É, eu estou roletando no Guerra... Não, no Guerra Nacional, estou roletando no servidor de clã. Tá? Sem canal. E já ganhamos a Katana Já ganhamos a Katana Estamos no um servidor de clã Sem canal E a Katana, o boneco passa mal Bom, já pegamos a Katana treculim, Agora vamos em busca da K A K, vem a K Que eu quero lhe usar uh! Só fui eu falar Vem que vem Vem neném vem a... vem a K Que o boneco não tem Será que vai vir? Será que tá tranquilo? Será que tá tranquilo? Será que tá bom? Será que tá relax? Vamos ver, ó, se eu ganhar a antes de, de, de roletar a 100 caixas aí, eu já paro o vídeo. Se eu ganhar a K, eu já paro o vídeo parceiro, já paro o vídeo porque aqui é assim, aqui é assim, porque eu quero, quero dormir. Ó, tô cheio de sono, Pode que eu tô com o ONU, mas o que a gente não faz, né, pra trazer conteúdo pra vocês. O pessoal hoje já roletou de manhã, tá no, no serviço, o pessoal mandando mensagem. É, perguntando se é roletar Que tava esperando pra ver a gente né? Chegando aqui a gente Então, tá aí É nóis Venha Será que não vai pegar cá? Ó, eu vou mudar Depois que eu gastar 10 aqui Eu vou mudar de servidor Vou lá pro servidor de Guerra na Selva vou Guerra na Selva Pra ganhar a casinha A casinha vai sair lá no Guerra na Selva Quer ver, ó? Olha Eita Aqui, ó A K vem a K que eu quero usar Eita, não é essa, é a K, né? Olha, ah, quase é, quase é... Mas é também, né, se via... a... SD também é bom, né? A SD também... A MK, né, a SD, ó. Tô confundindo com... A MK com a SD, não a SD. Ó, minha cataninha. Vamos lá. Não transferir no... No, isso não existe Vamos lá servidor de clã Vem aqui Coloca aqui no... no ó Essa aqui não é que é Essa aqui é pra fazer aquela gameplay bolada Natal Então vem aqui AK Vem AK Que eu quero usar Vem que vem Vem neném Vem que eu tô boneco também Ó Ó Não, não nem o um bigodinho pra mim fazer o vídeo <risos> eu acabei de comer já vim fazer as coisas com vocês Olha SB, mesmo. Esse mesmo. É esse mesmo. É esse, mesmo. É esse mesmo. Ó. Eita. Tô ficando com medo. É a K que não veio. Cadê a K? A K vem a K que eu quero usar. A K vem a K antes da ficha acabar. Ihhh. <risos> Ihhhh. É. É. Ó. Ó, ó, ó. Eita. Eita. É. Boneco. Tô, boneco. Tô ficando com medo. Boneco de gelo. Olha. Olha ela, hein. Ó. Oh. Oh. Cadê? Ó! Oh. Não, tá não tá dando muito bom! É preciso que eu tô com sono! Corda. corda! Corda! de isso É agora! Tudo errado, vambora! Caiu a fita, sujou! Sujou mesmo! Eita! Caramba, até parece permanente esse. De... Quem dera, né? Quem dera! Eita, Ó, vou colocar, vou fazer diferente, vou colocar 21 no automation, vem que vem, vem. vem rapaz, tá difícil hein, tá difícil, ganhar a cataninha ali no comecinho, só para enganar mesmo, porque até agora, cadê? Já foram máximo de 90k, estamos quase chegando a 100 e não veio cá cadê, o que tá acontecendo? Cadê? AK vem AK, porque senão os caras não vão comprar. Se não viu, o cara vai comprar. pô, eu, eu gosto tanto de AK padrão, vem a casinha, vai, ajuda nós aí, Z8, alô! Alô, Z8, Z8! O servidor, servidor de clã, servidor garra na selva, não tá, tá muito bom não, hein! Tá muito boneco! Tô ficando com medo! Eita! Eita! Ei, layah! É agora! Mas demora Tudo errado, vambora Epa, caramba Quando começa a vir assim, ó Ei, Ela quer vir agora, ó Mas demora Ó, vamos na agulhas Vamos no, no Agulhas, porque o negócio tá punk Tô ficando Tô começando a ficar com medo Eu tô começando a pensar Não, não, pensar positivo, tem 40 caixas Ainda tem chance, vem que vem Ó Eita, vem neném, vem cá que o boneco não tem, ela quer vir, ela, ela, ela quer vir, ela quer vir, então apareça, apareça, ó, ó, ó, aí é sacanejo, hein? aí é brincar com, aí é brincar com o coração do homem, porque tá, tá terrível, ó, foi lá embaixo, ei, cadê? Será? Será? Rapaz, que caixinha, hein? Alô? Era a K. Era no lugar da K, na moral. <risos> não faz isso comigo, não. Não faz assim comigo, não. Urubu. Urubu, tô nem aí. Ó, vai vir a K. Ó, a K. Vem cá que eu quero ali usar vou colocar esse negócio de colocar granada no meio da caixa para matar qualquer um. O deu, o granada, meu granada, tá de sacanagem. Como é que se coloca uma granada numa caixa dessa É para deixar nós como boneco? É para deixar qualquer um boneco. Tô ficando com medo. 20 caixa. Vem que vem. Vem, neném. Vem a cá que o boneco não tem. Pô, ultimamente não tô ganhando nenhuma AK. As AK que eu quero não veio. AK CFS não veio. Mas essa é tá vai vir. Que pensamento positivo. Ai, <risos> ai. Eu não. Tô ficando com medo. Tô ficando com medo. Ai. E agora? Faltam 10 contagens agressivas. Mano. Eita. Vem que vem! Vem, neném! Vem cá que o boneco não tem! Não é possível! Não é possível! Não! ah, é sacanagem, né? Tá viciada essa roleta! Olha isso! Olha isso, cara! 10 vezes aqui do canto e não vem! Tô boneco! Tô boneco demais! Pô, sacanagem. olha o tanto de mensagem que eu tenho aqui, que é isso? Deixa eu ver, tá fazendo vídeo da caixa? É, Jogando ganhar arma lousa e oi, da caixinha, <risos> chicão, quero aparecer no vídeo, chicão! O MLS Cainho, e aí Cainho, e aí soldado, tô vendo teu canal, aí sim, ingão, tamo junto! Ó oh, o Bruce, tu é YouTube, às vezes! <risos> e aí soldado, mano, compre uma caixa minha, 1k, precisa abrir a caixa, pô louco, tu é mercenário, hein? Salve João Vini! Então é isso rapaziada, não peguei o que eu queria Só peguei a katana e uma danada de um AK oh, a AK não né, uma katana e uma granada, tá de sacanagem né? Tá de sacaneio, Ah, tá bom né, fazer o quê? Não dá pra ganhar todos os dias né, deixa eu ver Tem 23 vale caixa. teto no teto, teto no teto Teto ou não teto, deixa eu ver como é que tá isso aqui Rapaz, a K47 tá saindo um ponto. Ó, saiu uma só, meu. Não. Tô ficando com medo. Tô ficando com medo. Bom, então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Se você roletou nessa caixa, ó. Essa caixa vai ficar até o fim do mês, ó. Dia 28 dias. Então até fim de dezembro vai estar tá aí. Se você roletou, você conseguiu ganhar a K. Se você não. É, se você não conseguiu ganhar a katana, ganhar uma K, ganhou outra coisa, coloca aqui. Você também tá que se lascou, ficou boneco, ganhou uma granada, deixa aqui nos comentários também. E lembrando, gente, que tá tendo promoção de ZP, né? Pela metade, você ganha 50% do que você depositar. Então, se for colocar ZP, comprar cash, compra lá no Zé, fala Zé, vim através do soldado, todo mundo chega lá no Zé. E, e dizer que veio aqui pelo canal. Vai estar tá participando do sorteio especial. O link aqui, ó. Vai estar tá aqui nos comentários fixado dos contatos do Zé. Valeu? Tamo, tamo juntos É isso. Fiquem todos com Deus. Grande um abraço. E lembre-se, por que rolê tá na caixa Noel? Eita. É uma guerra. Fui. Nossa.